É... bom aí agora é o seguinte eu já comecei a minha base aqui daqui para frente não tem muito como eu falar o que é para fazer tá vocês têm que treinar porque é... tem vários jeitinhos é meio igual resolver um quebra-cabeça sabe não eu não consigo te falar em qual ordem você tem que encaixar as peças você tem que ir pensando e fazer do seu jeito Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte Essa caixa aqui, eu vou subdividir ela Eu vou extrudar os pedaços dela Eu vou fazendo isso lentamente até cobrir a forma do cavalo inteiro tá? Por exemplo Eu tenho aqui esse queixo dele que eu estou fazendo Certo? É... Agora tem essa parte da boquinha É tipo um, um corte, né? Que vai ficar faltando ali eu posso usar o CTRL R de ring para subdividir esse cubo no meio e vou posicionar o corte na altura da boquinha que eu quero fazer aqui ok? alinhado aqui com a foto agora eu posso selecionar essa face daqui deixa eu mostrar aqui, dá para ver melhor o que eu estou fazendo aqui ó eu selecionei essa, essa parte aqui vou estrudar ela para cima ok vocês estão vendo essa linha azul, claro ele está estrudando na direção da normal dessa face eu poderia estrudar em outro eixo se eu quiser, se eu apertasse o Z ele desligar isso se eu apertasse o Z de novo ele vai usar o eixo Z do mundo e não da face se você apertar Z várias vezes ele vai te dando as três opções você escolhe qual que você quer tá? Como, como a linha de baixo já estava alinhada com o modelo do jeito que eu quero, é só estrudar seguindo a normal que já está pronto. Vou pôr na altura que eu quero fazer a boquinha aqui. Beleza. Para fazer o resto do focinho, eu posso estrudar mais uma vez. Para cá. Até aqui. Está vendo essa linha vermelha que eu marquei para ajudar a visualizar? Isso aqui vai ser o corte de cima. Então eu vou parar por aqui mesmo. Okay. E aí, para fazer o focinho na parte da frente, eu vou selecionar essa parte daqui. ó, Que é essa linha branca aqui, é essa face daqui. Tá? É complicado <risos> entender essas coisas. mas Vocês têm que treinar, é o único jeito. À medida que vocês forem treinando, vai fazendo mais sentido, e aí vai virando uma coisa mais natural. Vocês vão fazer isso bem mais rápido, tá? Vai com calma. É, vou selecionar essa parte daqui, então... E estrudar de volta pra frente. E fazer o focinho aqui. Olha que bonitinho. Praticamente um cavalo já. Só falta os dentes. Tá, eu acho mais fácil fazer assim do que por exemplo tentar estrudar tudo e depois cortar essa boquinha aqui. Porque aí você vai deletar, só tem que ficar criando as faces lá dentro. Eu acho desse jeito aqui mais rápido. Mas dá para fazer de várias maneiras, fica aí ao gosto do, do freguês. Como é que eu faço o resto do cavalo agora? Não sei. Eu vou tentar, por exemplo, estrudar essa parte daqui. Vamos ver onde que ela vai. Olha que beleza, a curvatura está bem parecida com o que eu vou querer aqui atrás. Vou deixar aqui, depois eu arrumo. Olha aqui na visão frontal, ó. tá vendo que a, a, essas linhas estão ok porque elas estão alinhadas no meio Essas aqui, elas estão mais ou menos no lugar, parece, né? Eu posso editar um pouco depois Mas parece que está indo bem. Esse ponto claramente está muito fora Então eu já posso usar a visão frontal para jogar ele aqui para dentro Esse aqui também está meio longe da foto Eu acho importante fazer esses ajustes de pouquinho em pouquinho para não acumular Senão daqui a pouco você tem uma forma muito complexa Que é difícil de entender o que que tá indo pra onde A gente começa a ficar meio perdido. Olha aí, a cabeça do cavalo Tá começando a aparecer já Ok O é, mais? Eu falei que eu ia arrumar isso aqui, né? Vamos alinhar esses pontos com essa linha vermelha aí. Um, que mais? Outra coisa que eu já estou sentindo É o seguinte, essa orelha aqui ó, Eu vou precisar de uma linha Para fazer a base dela E que vai descer pelo cavalo inteiro até lá embaixo Então eu vou usar o CTRL R de novo Para criar um ring Nessa parte aqui Vou alinhar mais ou menos com a orelha aqui. Ó. E essa parte aqui eu já posso estrudar também, eu acho. Hum. Essa parte da orelha acho que é a mais difícil. Eu vou fazer esse aqui primeiro, depois eu conserto o resto. Vou alinhar os pontos aqui com a foto. Aqui também. Esse aqui também tá meio para dentro, eu vou arrumar aqui isso aqui vai dar problema essa área aqui vai ser problemática eu vou deixar para mais tarde do outro lado aqui na visão frontal vou ajustar aqui de novo vou tentar fazer essa orelha então, Estudei. essa de scale vou tentar posicionar a orelha aqui e aqui Tá, deixa eu fazer de novo. Ah, eu estudei aqui em cima. Na visão frontal, né, obviamente isso aqui tá errado. Eu tenho que descer de volta. Isso aqui vai ser a parte de dentro da cabeça ali. Eu duvido muito que essa orelha vai ficar assim. Eu poderia deixar ela pontudinha mesmo. Eu acho que ia funcionar. Vamos conferir no 3D como é que tá ficando. Não tá ruim, não. Tá com bem pouco polígono ainda. Eu poderia aumentar a resolução se eu quiser e tal. Mas tá aparecendo. Se eu fosse um jovem aprendiz de 3D e eu estivesse fazendo isso pela primeira vez na minha vida, eu já ia ficar bem satisfeito com essa orelhinha aí. Mas. Dá pra gente pôr mais detalhe. Eu vou fazer isso um pouco mais para frente, tá? O que eu tô tentando dizer é o seguinte: É mais fácil começar com formas bem simples e bem basiconas mas tentar encontrar o volume geral do modelo tentar achar, tentar criar uma versão com a poligonagem bem baixa mas que tenha o volume certo, que tenha já a forma que eu quero no futuro depois disso você vai acrescentar os detalhes tá? um dos erros mais comuns de quem está começando a mexer com 3D é tentar enfiar muito detalhe desde o começo e tentar fazer tudo com muito detalhe o tempo todo é muito mais difícil trabalhoso fazer assim e não fica melhor tá você vai trabalhar devagar você vai apanhar muito para corrigir as coisas não é legal se você estudar qualquer outra técnica de arte desenho pintura escultura gravura qualquer uma é sempre a mesma coisa você não começa uma escultura é, esculpindo um olho mega detalhado enquanto o resto da escultura está só uma bolha de, de argila ou só um, um cubo de, de mármore. Né? Você tem que criar a forma geral primeiro. Depois que essa base já é pronta, lentamente você vai adicionando detalhes até terminar. Quando você vai fazer um desenho também é... esse é um jeito de ver quem é amador e quem é profissional. A pessoa que é amadora, ela começa desenhando uma coisa só com um milhão de detalhes mas ela não visualiza o, o todo né? então eu já vi muito portfólio que tem desenhos assim que a pessoa tem um monte de detalhe e aí, de repente acaba o papel então a pessoa vai detalhando muito uma parte e aí o resto do, do personagem está todo errado todo torto, sei lá essa é a maneira amadorística de trabalhar então quando você estiver começando a fazer o um modelo tenta criar um objeto com a resolução bem simples mas que tem o volume certo que você quer com, com esse modelo né, de, de poucos polígonos aí você vai acrescentando detalhes nele até ficar do jeito que você quer se você quisesse fazer um Tiranossauro Rex tipo do Jurassic Park com um milhão de detalhes você não ia começar a modelar as escamas uma por uma né? você começa fazendo a base do corpo do dinossauro e você vai acrescentando várias camadas de detalhe depois Tá, é isso que a gente precisa treinar desde o começo.